Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, bem-vindos aí ao nosso canal, vamos para mais uma aula? Vamos embora! Hoje eu vou ensinar a aplicação aqui da escala cromática no violão, tá? É, na última aula eu estive ensinando aí sobre cavaco, como aplicar a escala cromática no cavaco e agora eu vou ensinar sobre a escala cromática no violão. Então vamos lá! Como eu tinha dito, a escala cromática ela é Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Essa é a escala cromática de Dó a Dó com seus intervalos aí. Para a gente aplicar ela no violão, a gente vai pegar a afinação da corda, que a gente quer saber a nota. Por exemplo, vamos começar da primeira corda aqui embaixo. Ó. Ela é afinada em Mi. Então, a gente procura lá o Mi na escala cromática, e aí segue as notas de acordo com cada caso que a gente for andando aqui. Como assim, ó, Mi. Então a próxima nota aqui é o Fá. E depois dele, Fá sustenido. Depois, Sol. Depois, Sol sustenido. Depois, Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. A gente tem até aqui que é a mesma afinação dela solta. É o Mi solto e Mi aqui na décima segunda casa. Vamos para a segunda corda agora. Ó. Solta é o Si. Então aqui ó, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Si Mesma coisa Si solta Si na décima segunda casa Beleza? Vamos para a terceira corda Sol Solta Lé afinada em Sol Então aqui a próxima nota é o Sol sustenido Depois Lá Lá sustenido Si sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido e Sol. Quarta corda, afinada em Ré. Quarta corda, afinada em Ré. Ré, Ré sustenido. Lá, então vamos. solta é Lá, primeira casa Lá sustenido, depois Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá, e sexta corda que é afinal em Mi. Então o é Mi, depois Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, e Mi. Aqui é importante você decorar ou você aprender onde estão as notas principais de cada corda. Por exemplo, o Dó. É bom você saber onde tem o um Dó em cada corda. Ó, tem o um Dó aqui na quinta tem um dó na segunda, tem um dó aqui na primeira, tem um dó aqui na sexta. O sol, tem um sol aqui, ó, na sexta, tem um sol aqui, ó. Na quinta, tem um sol na quarta. Tem um sol na terceira solta. Tem um sol aqui na segunda. Tem um sol na primeira. Tá vendo? Então você sempre tem a referência das notas principais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si que aí você sabendo onde estão essas, as que estão mais perto, Dó sustenido, Ré sustenido, são mais fáceis de achar. Então faça esse exercício, pega a escala cromática, descobrir onde está cada nota e decorar. Então, onde está o Dó em cada corda, depois o Sol, depois o Ré, depois o Lá, depois o Si, depois o Mi, depois o Fá, beleza? Então é isso aí. É, nossa aula de hoje é essa, e fica aí, se você curtiu, comenta aí, se quiser saber de mais alguma coisa, se inscreve no canal e vamos embora. Até a próxima!